Olha aqui! Não dá pra ver direito, mas... <risos> são elefantes! Oh. Olha aqui! Não vai focar, pô! Uh. Minha Miniatura, tipo... Fala, fala galerinha! É só. Eu sou o Alberto Caral. e esse é mais um Elefante Literário com uma tag de séries! <risos> Todo mundo sabe que a gente acabou de inventar esse nome porque a gente não lembra do nome original da tag. Mas o que importa é o conteúdo. Então vamos adiantando que são perguntas sobre séries e relacionadas a séries e, é, aí, e todo voltar. mundo gosta de séries. Primeira pergunta, qual é a sua série preferida de todos os tempos? A minha série preferida de todos os tempos é The Walking Dead. Eu vou roubar em todas as perguntas e vou... <risos> Responder duas séries por pergunta, porque eu sou dessas As séries da vida que eu botei foram Montreal Hill, porque foi a primeira série Não foi a primeira série que eu vi, mas foi a primeira série que eu fiz maratonas maratonas E Revenge, porque podem falar o que for, mas eu gosto muito Segunda pergunta, qual é o seu personagem favorito de todos os tempos? Annalise Kitten Kitten, de How to get away with murder As minhas personagens da vida são Alex Orange, Snowden, Black E M de Fake Night, né? então, eu acho ela muito legal Você não sabe quando você gosta das pessoas, você não sabe por quê? Sinto uma série que você viciou Viciei em Sense8 Sim, não vejo hora, a hora de começar a segunda temporada Todas as séries eu tô, tô precisando a na minha cabeça É Mas duas séries que eu lembro que eu, tipo... Tipo, sabe? Quando você fica naquela Você tá, você tá me entendendo Alpha <risos> Black Ei. E... Le Revenant porque é uma série francesa, por favor, não vejam a versão americana, né? porque, meu Deus, a versão francesa é 5 vezes. Meu Deus, que série. É muito boa, vejam, sério. Se é um personagem que você tem algo em comum. Se alguém já viu, com certeza vai saber quem é. Tu já viu? Eu nem vi, eu disso, não tá Eu não disse. <risos> Eu creio que tenho coisas em comum com Styles de Tim Wolf. Porque Ai, ele é a pessoa mais atrapalhada, <risos> desastrada e divertida. Gostei. Pra mim essa foi a pergunta mais difícil e foi a única que eu só respondi um, porque foi bem difícil encontrar. Mas eu coloquei Jenna de Awkward, porque ela não sabe o que ela quer da vida. Sinta uma série que todo mundo gostou e você não. A pergunta da é polêmica. A polêmica é agora. A minha série, eu vou dizer logo, é Game of Thrones. E... Soltei. E tá, Eu vi até a segunda temporada, mas não consigo passar do primeiro episódio, da terceira, a minha resposta é Game of Thrones. Desculpa a sociedade, já por Game of Thrones, mas desculpa a sociedade de novo por The Walking Dead. Desculpa, mas oh. eu não gosto de coisas zumbi. Não, não, não me desce, não, não, não, vocês sabem que eu gosto de realidade, de coisas, então... Siga mm. uma série favorita dos últimos tempos. Últimos tempos. Últimos dos tempos. últimos tempos, a mais recente é How To Get Away With Murder. Eu também vou nela. Eu vou adicionar Shameless. Pra mim é uma das minhas favoritas. O um protagonista que você não gosta, mas da série você gosta. Eu vou dizer a primeira série que eu falei, The Walking Dead, que o protagonista aqui é quem? Nosso amigo? Rick. Rick. Eu odeio aquele homem. Se ele morresse, aquele personagem seria o melhor dia da série. Os dois protagonistas que eu não gosto, apesar de gostar da série, são Kelly e The Fosters. E William, de Master Sex, que eu não gosto muito, não sei, tem alguma coisa que não bate ali. Já me que sei. Hum. Como é o nome daquele menino de novo? Não sei não. O Protagonista. Hum. Eu não sei, eu também gosto muito dele, eu acho. Mas tá bom. Tá bom. <risos> então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo curtíssimo em tempo recorde de gravação. <risos> que não vai ser mais que ele vai começar a enrolar a partir de agora. <risos> Sim. Uh, e se você gostou do vídeo, então, deixa o seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui se você viu alguma dessas séries, ou se tem alguma série pra recomendar pra gente, né? Que a gente sempre gosta de estar tá vendo coisas novas. É o que é bom, né? O que? Sem paz. Porque as casas já tá grande o suficiente, mas a gente quer mais, ó. O tá? pessoal tem o que? 500 episódios não vistos, mas o que? Quer o mais. Quer Pode mandar, mais. vai sugerindo. Tudo certo. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Valeu! Valeu! Gostei. Gostei. Pronto. Era só isso mesmo. Fechou o bonde do elefante. É. É um bonde aqui. Tira essa vibração. Não sei porque não. Ah, porque tá aberto ah, o WhatsApp. É. WhatsApp! Vem a mim, WhatsApp! <risos>